Urbadoras de um chupacabra atacando um galinheiro deixa os moradores em estado de alerta. Mortos-vivos saem do cemitério e invadem uma casa nos Estados Unidos e deixam uma família em pânico. Filha registra imagens de um fantasma em câmera de brinquedo. Doente filmado em um quarto e muito mais. Mas antes, já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. Uma família reside em um local isolado próximo a um cemitério. A filha acordou de madrugada e despertou seu pai dizendo que viu na janela uma criatura que não parece humana. Hum. Seu pai disse que era coisa de sua imaginação. Mas ao se levantar para investigar, contemplou algo que jamais esquecerá. Mas nunca descobriram como essas criaturas foram parar ali. No dia seguinte, a família se mudou às pressas e para bem longe daquele cemitério. Na sua opinião, por que, que essas criaturas se levantaram de seus túmulos? O mais provável é que eles sejam zumbis. Será que o grande dia chegou, pois como sabemos, os mortos ressuscitaram primeiro? Ou será que realmente foi dado início ao apocalipse zumbi? Os duendes são criaturas adoradas por muitas pessoas, inclusive muitos garantem criá-los como membro da família em suas casas. Além disso, muitos vídeos registrados podem provar que eles existem, como vemos nas imagens a seguir. Chega, não vou gravar, não vou mais de produzir nós temos uma I don't know how do O jovem estava avaliando uma mosca capturada quando captou um pequeno humanoide na beira da cama. Em seguida, ele começou a andar por debaixo do lençol antes de desaparecer sem deixar rastres. Será que essas criaturas realmente existem? Não é a primeira vez que vemos imagens deste tipo. Por fim, eu gostaria de saber a sua opinião nos comentários. <risos> Um casal acordou muito assustado com o um barulho de gargalhadas assustadoras ecoando pela casa. Então, eles se levantaram para investigar. Não, não, não, não, não, não. viram uma criatura com um rosto sombrio acenando no começo da escada. Misteriosamente, ele desapareceu sem deixar vestígios. Isso pode indicar que a casa passou a ser mal-assombrada e um trabalho espiritual precisa ser feito enquanto há tempo. No vídeo a seguir, uma mãe mostra um brinquedinho que comprou para a filha pela Amazon. Um, Enquanto mexia na mini câmera, ela notou que a filha havia registrado um ser vestido de preto na cama em um momento em que só haviam as duas na casa. Então, quem ou o que seria esta coisa que foi capturada? Um jovem ouviu um barulho muito forte acompanhado do som de galinhas gritando vindo do galinheiro. Com Coração na mão, ele foi ver o que estava acontecendo. <risos> <risos> <risos> Criatura espantosa. Três galinhas haviam desaparecido nesse ato. A criatura tem todas as características que são atribuídas ao chupacá. Os moradores ficaram em alerta e reforçaram as portas e as janelas. Até o momento não se tem notícia de vítimas humanas. Porém, durante uma entrevista, um morador relatou que encontrou um osso humano todo babado. Era um fêmur que parece ter sido chupado por um animal e já foi encaminhado à polícia para fins de investigações. Portanto, tome muito cuidado. Pause o vídeo e verifique se suas portas e suas janelas estão trancadas.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 run away please stay stay with me if you don't come play with me then we will kill you <laughs>